Eu estou tomando uma atitude drástica em relação ao Bitcoin, é sobre isso que eu quero falar aqui na análise de hoje, então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar e também não deixe de comentar aqui abaixo do vídeo, porque vou estar tá amanhã sorteando 200 dólares em margem para você operar na corretora Prime XBT, então já cria sua conta, o link está aqui abaixo na descrição, um comentário fixado, se você deixar um comentário que seja construtivo, aqui, interessante em relação ao mercado, o que você está fazendo nesse momento, qual é a sua visão, se você for sorteado aí você vai estar elegível a ganhar 200 dólares aí então de margem na corretora, então Participe aí que vale muito a pena, com certeza você vai gostar de poder operar na Prime SBT. Então, galera, vamos falar sobre Bitcoin aqui que eu estou fazendo nesse momento. Então, como vocês bem sabem, aí né, eu perdi esse movimento inteiro aqui do Bitcoin. Tá? Honestamente para vocês, galera, sem esconder nada, eu perdi esse movimento inteiramente aqui do Bitcoin. Isso me deixou um pouco frustrado em relação a isso, tá? Realmente. Uh, o motivo disso aí que eu estou bearish com SP500, vou comentar um pouco mais para vocês aí, tomei dois stops aqui, sendo um deles aqui um pouco mais doloroso, tá? Esse segundo stop aqui não foi tão, tão ruim, mas uh, faz parte aqui do gerenciamento de risco. O motivo que eu estava shortando o Bitcoin aqui, para explicar para vocês, antes que me chamem de louco, André, você está shortando uma tendência de alta, basicamente, caras, porque basicamente a sp 500 está na região de resistência, né? Então, eu não imaginava realmente o Bitcoin subir ainda mais do que a SP, já tinha subido aqui, sendo que a sp 500 não subiu tanto assim, tá? Então, o Bitcoin está realmente subindo muito mais que a sp 500 tá? E a pergunta que fica é, será que o Bitcoin pode desacoplar das sp 500. Vou tentar responder aqui mais pro final do vídeo aqui essa pergunta, tá? Porque tem muita gente que tá preocupada, será que o Bitcoin realmente agora vai disparar e as pequenas ficar para trás? Enfim, será que isso pode acontecer? Então, vou comentar um pouco mais também aí sobre, vídeo, sobre isso aqui na análise de hoje. Então, caras, esse momento aqui eu perdi, tomei dois stops aqui agora, mas qual que é a atitude drástica que eu estou tomando aqui em relação ao Bitcoin, pessoal? Conforme eu falei para vocês, aqui na região dos 21.300 eu realizei a vendas aqui no spot do Bitcoin, tá? para poder... É, diluir aqui o meu risco e, e poder botar um pouco de lucro no bolso principalmente os bitcoins aqui esse, uh, uh, essa quantidade que eu comprei aqui nessas regiões tá? regiões aqui abaixo dos 20 mil dólares eu fui acumulando bitcoin e estou vendendo mais aqui pessoal vendi 30% aqui agora né, uh, nesse final de semana aqui 30% da banca de bitcoin Nessa região aqui dos 23.200 dólares, tá? Então, ontem aí, tava interessado em vender nessa região, porque essa aqui é a zona, olhando o gráfico do logaritmo aqui do Bitcoin, é uma região de resistência muito forte aqui para o Bitcoin, tá bom? Então, é um ponto que é importante, mas será que o Bitcoin ele pode passar dessa resistência aqui, tá? Vou mostrar para vocês que é a zona dos 25, 25 mil dólares é, tem grande chance de Bitcoin buscar essa zona aí, tá? Porque eu não estou tão, tão interessado em shortar, a gente pode ter ainda mais volatilidade, inclusive... Uh, nessa semana aí a gente vai ter quinta-feira quinta e sexta-feira a gente vai ter pontos importantes aqui acontecendo no mercado em relação ao Banco Central Americano né políticas monetárias então vai ter muita volatilidade quinta e sexta-feira podem ter certeza e também dia dia 31 aí final do mês a gente vai ter se não me engano, de 31 ou dia primeiro vai ter aí a, a fala aí do, do Banco Central Americano com a decisão da taxa de juros então tem muita coisa para acontecer aí né, nos próximos 7 8 dias tá galera então é um momento conturbado aí o Bitcoin entra uma região de, de, de decisão aqui, né, para ver se vai romper essa essa região, assim como as Pequeno As A SPK também em tá numa região aqui, né, de decisão aqui testando próximo dessa região de, de resistência, testou de novo aqui, né, essa região de resistência que tocou várias vezes aqui nessa nessa nessa região, mas eu não estou acreditando nesse pivô de alta da SP500, tá? Esse é o motivo que eu estava interessado em shortar o Bitcoin e o Bitcoin simplesmente subiu muito mais é, que a SP500, tá? Esse meu trade aqui que eu estava é, interessado em fazer, né, na, na, na sexta-feira, foi que a Bitcoin, a, a SP500 estava nessa região de resistência aqui, né? Então a região de 6,8 aqui, esse topinho aqui fundo está nessa região de resistência que está aqui agora tentando superar essa região, tá? Então, inclusive está acompanhando aqui um canalzinho aqui dessa dessa zona. Basicamente, a sp está tentando romper essa, essa região para cima aqui agora. Tá? Que eu não estava acreditando muito a sp pequenos romper, romper. Então, vou acompanhar aqui agora como vai ser. Tá bom? O motivo todo também disso, pessoal, é que o DXY está muito enrolado, não está conseguindo né, é, subir praticamente aqui. A gente está numa região aqui que ele está tentando montar um suporte nessa região de 102, 103 pontos aqui, não consegue é, fazer esse respiro, mas eu estou acreditando sim no respiro para o DXY. Tá? A gente corrigiu aqui praticamente até esse momento aqui, cerca de 11.5%, e aqui dessa subida que a gente fez todo o DXY aqui, a gente está na região de 50% de atração Fibonacci, acho que está no momento, sim, do DXY dar uma respirada aqui, eu estou apostando que o DXY vai pegar, então, aqui regiões de Fibonacci aqui desse topo aqui, então, voltar para essa zona aqui de 108 uh, pontos aqui, que eu estou imaginando para o DXY, até a região dos 109 aqui, para a gente avaliar aqui que o... um pouquinho melhor, tá? acho que, tem que ter uma correção de XY aí, tá, pessoal? Eu acho que vai ser difícil o Fed pegar leve aí nas políticas monetárias, porque volta a reforçar é, o dólar perdendo força, as commodities né, vão subir de preço, como já estão subindo aí, isso vai impactar muito forte na inflação e é o que o Fed não quer. Então, a, a, o dólar é importante que fique forte nesse momento para que a, o trabalho que o Fed fez até então... Ele não seja perdido, tá? E acho que esse vai ser o foco aí do Fed, reforçar que eles têm que continuar o trabalho para que não aconteça o que aconteceu no passado, que eles afrouxaram as coisas, a inflação voltou ainda mais forte, tá? Então eles não vão querer que isso aconteça, na minha opinião. Então, por isso eu estou bearish aí com o mercado, não estou acreditando em pivô do Fed, tá? Acho que o mercado está muito é, otimista aí, que na verdade qualquer notícia que saiu aí, né, o mercado ficou muito otimista. O Bitcoin, obviamente, já tinha corrigido muito, tá? Então é natural fazer. Esses movimentos para o Bitcoin, mas não estou aqui acreditando em pivô de alta aqui na SP500, tá? A gente vou romper essas zonas aqui, essas zonas aqui é dos 104.100 pontos, não estou acreditando para SP500, mas vamos ver, né? Só o tempo dirá, final do mês, a gente vai acompanhar se isso aqui vai tornar, vai, vai ser realidade ou não, tá bom? E o Bitcoin, caras, aqui, esse, esse pump que a gente fez aqui agora. Tá, não tá, não é nada de outro mundo, tá? Na verdade, porque uh, dentro do bear a a gente vai ter sim correções do Bitcoin e a gente tá. Eu vim falando para vocês aqui no longo do canal que é importante sim a gente ir acumulando Bitcoin. Para a gente não sabe de fato onde esse fundo do Bitcoin vai, vai estar. Eu acredito que não teve, a gente não teve um fundo ainda para SP500 do Bitcoin. Essa aqui é a minha opinião. Vocês sabem disso. Eu não mudei de opinião ainda. É, mais caras, é importante a gente estar tá acumulando, tá? Porque quando a gente tem esses pumps aqui é o momento que a gente estar tá realizando, né? Ou seja, botando uh, uh, o Bitcoin que a gente acumulou lá no spot, fazendo compras e, e podendo aí realizar eles, e, e, essas, essas vendas aí, tá? E aos pouquinhos, obviamente, não sair vendendo tudo no primeiro pump aí, né? Uh, e eu vou mostrar para vocês aqui zonas que eu vou estar interessado em, em vender mais aqui caso o Bitcoin uh, suba, porque aqui, ó, no Bear Market aqui passado lá em 2000. E, e, 18, pessoal, só a gente teve vários pumps aqui do Bitcoin, olha só esse aqui, ó, tive um pump aqui praticamente aqui, ó, de 90 e 100% aqui nessa região, depois aqui tivemos mais aqui 47%, quase 50%, aqui também cerca de 45%, sempre buscando aqui as zonas de Fibonacci, né, a gente puxando aqui desse topo, ó, fundo 618, Bitcoin pegou 618, caiu, é, depois aqui também, ó, desse topinho aqui, fundo, Bitcoin buscou 618, não conseguiu ficar muito acima, tempo acima, né, também aqui nessa região, né, topo fundo aqui, 618 também não conseguiu, caiu mais. Então, demorou muito tempo e o Bitcoin fez depois um fundo importante aqui, né? Muitas pessoas aqui estão falando que esse, essa região aqui que o Bitcoin fez lá em, 2000 e, foi aqui em 2018, né, seria, no caso, essa possível uh, formação que o Bitcoin poderia fazer aqui agora. Ele poderia começar a disparar aqui agora e testar, voltar a subir aqui. Ele subiu quanto nessa região? Ele subiu cerca de 320%, tá, pessoal? eu não estou acreditando isso acontecer nesse momento tá honestamente para vocês eu não estou uh, acreditando nisso aqui agora tá bom é, vai realmente no final do mês a gente vai ter, poder ter um pouco de noção aí que tá para acontecer a gente teve muita liquidação muita compra mercado e eu quero estar aí vendendo para essa nessa essa galera aí que tá comprando tá porque eu acho que sim isso pode ter sido aí um grande uh, short squeeze eu acho que o pior ainda tá por vir para o Bitcoin tá sendo bem honesto para vocês não estou ainda muito otimista, tá bom? Acho que mais adiante aí, mais talvez para o final do ano aí, uh, se as coisas, uh, né, depois que as coisas estiverem realmente num momento crítico aí, acho que sim, eu vou estar mais estressado, mais bullish com o Bitcoin, não estou nesse momento aqui ainda, tá bom? Então, caras, em relação ao Bitcoin, o que eu estou fazendo aqui agora? Além de fazer realizar essas vendas aqui, é não estou em operação em futuros, tá? É, por que eu tomei stop né, nas operações de futuros? Pessoal, futuros tem que ter stop, tá? Não, não faça operação de futuro sem stop. Aqui no spot, estou realizando vendas sem stop, porque é, é uma. eu estou diminuindo a minha, a, meu, a minha exposição no Bitcoin. Basicamente, aqui é a minha estratégia, tá bom? Por isso, não estou aqui, de fato, usando um stop. Mas futuros, você não deve é, operar aqui, abrir uma operação de futuros sem um stop, tá bom? Isso é muito importante. Muita gente acaba fazendo aí uh, dollar cost average em futuros, uh, abrindo posições mais acima e acaba se ferrando, tá? Então tome cuidado aí pra você não cometer esse erro. Então pra mim, stop ele é sagrado quando eu abro uma operação aqui de futuros, tá bom? Então faz parte uh, tomar stop também, tá bom? Então infelizmente perdi esse movimento aqui, tá pessoal? Fiquei realmente um pouco. É, chateado aí, é, final de semana, sexta-feira eu laguei de mão simplesmente, aí não quis ver o mercado mais, aí tá, e voltei no domingo aí, uh, domingo para dar uma olhada. Um... Então, caras, vamos ver aqui agora o que a gente pode ver no curto prazo para o Bitcoin, o que eu estou de olho nesse momento. Depois eu posso passar aqui, né, falar um pouquinho da, da SP500 para finalizar aqui o vídeo. Então, em relação aos pequenos 500 ao Bitcoin, aqui eu vou olhar aqui tempos, tempos menores, aqui pode ser no diário. Eu estou esperando uma correção, tá? Uma, essa correção tem que vir aqui para o Bitcoin. Na minha opinião aqui, eu estou de olho em regiões Fibonacci. Aqui, se a gente puxar Fibonacci, esse fundo topo, região de 13,2 2 aqui, tá? Acho que vai ser um pouquinho difícil. Para mim, essa região aqui dos, dos 21.500 aqui, dependendo, já vai ser uma região interessante que eu posso ficar de olho para poder talvez entrar num trade de long aqui no Bitcoin, a gente vai ter suportes importantes nessa zona aqui, próximo dos 21.800 a gente tem aqui fechamento semanal aqui do Bitcoin nessa zona aqui ó. se não me engano aqui, esse candle aqui semanal na região dos 21.800 é um suporte aqui agora que o Bitcoin vai ter e uma resistência aqui nessa região dos 24.300 dólares, tá? Que é aqui o fechamento semanal desse topinho aqui que o Bitcoin fez, tá bom? Então, isso aqui é importante. No mensal aqui, a gente pode ver também outras zonas de suporte e resistência. Para mim, que a é resistência forte que o Bitcoin testou, na verdade, foi esse candle semanal aqui, que foi a região dos 23.300 dólares, né? Não conseguiu ficar aqui muito acima. Uh, e... Então, aqui é uma região de forte, de forte resistência que o Bitcoin vai ter que ver. se vai conseguir fechar o mês acima dessa região aqui. Se fechar o mês acima dessa região, dos 20.300 aqui, 23.300, pessoal, vai ser muito bom é, para o Bitcoin, tá bom? Eu ainda estou ainda um pouco, assim... É... É, não muito, acreditando que isso vai acontecer, acho que vai ter muita coisa aí, acho que a reunião do Fed não vai ser muito, muito boa, tá? A fala do, do, do João Paulo aí, acho que as coisas não vão ser muito boas, essa é a minha expectativa, mas se o Bitcoin fechar aqui o mensal acima dos 23.300, realmente vai ser bastante bullish aí pro mercado, tá? Então, o Bitcoin pode sim buscar a região aqui dos 25, eu vou mostrar pra vocês, mas o importante é o fechamento do candle mensal, isso a gente vai acompanhar aqui agora, candle mensal e semanal. Semanal a gente tá na tendência de alta, tá? Então, realmente a gente fechou aqui acima dos 21 mil dólares, nesse de alta aqui no semanal, importante, a gente vai ter que ter uma correção, na minha opinião, aqui também no semanal, para poder uh, se entrar, se entrar no caso, buscar uma operação aí de, de long, né, compra, caso o mercado aí começar a ter, mostrar uh, mostrar que, que tem chances aí de reverter, tá? Mas eu, honestamente, não estou acreditando muito nisso, tá bom? Uh... Como ainda o sentimento continua, de certa forma, deu uma, deu uma piorada o sentimento do Bitcoin, tá? posso comentar rapidamente pra vocês aqui. A gente teve aí o Low voltando a subir, né? O open Interest teve muita variação, o delta muito grande aqui, muita compra-mercado, muita liquidação. tá? É, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Eu, uh, futuros aqui, estou tomando bastante cuidado nessa região, porque ainda a gente tem, a gente está numa uma tendência de alta para o Bitcoin aqui agora e tem liquidez nessa zona dos 25 mil dólares. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então. Por enquanto aí, bastante cautela. Vou analisar aqui entre hoje e amanhã melhor, com calma aí, né? Tô voltando do do, do, do final de semana, tentar analisar com calma aqui para ver o que, que eu faço em relação ao Bitcoin. É, no grupo VIP ali eu ontem comentei é, que eu já estava realizando essas vendas aí, né? Diluindo e reduzindo a minha mão aí a minha, a minha exposição no Bitcoin tá Então se você quiser estar tá mais atento que eu estou fazendo aqui, participe do grupo VIP tá? Estão todos os links aqui abaixo na descrição E comentário fixado para os membros aí tá? Eu espero voltar aqui hoje ao normal, aqui estou com problema de internet local Onde eu estou, espero voltar aqui é normal a Botar vídeos mais frequentes Então não se preocupe aí, eu vou lá agora Sair para arrumar essa internet de vez Uma vez por todas aqui tá Então o sentimento deu uma melhorada, mas tem que tomar cuidado Para mim para longs no Bitcoin, vou estar interessado só se o Bitcoin voltar para a região dos 21.800 dólares, conforme eu falei, dependendo como, como vai estar o mercado, tá? Acho que antes disso, tem que tomar bastante cuidado e shorts também, tem que tomar cuidado aí, pessoal, tá? Porque esses dias vão ser bastante voláteis aí e eu e realmente vai ser. Complicado quinta-feira adiante, aí, na minha opinião, tá bom? Uh, mas vamos olhar aqui o curto prazo, então, aqui no High Block, tá? Aqui no High Block a gente pode ver esses pontos aqui que tem liquidez. Eu não sou tanto aí uh, interessado a, a buscar aqui, né? Uh, essas, essas zonas aqui para poder operar. Eu que eu estou de olho aqui a região, essa região próxima aqui dos 21.600, que para mim acho que seria antes aqui, a região dos 20.800 seria interessante. Caso o Bitcoin volte para essas zonas aqui, eu vou estar interessado em talvez comprar, tá? Mas vai, vai, vai depender muito aqui como, como o mercado vai estar. De qualquer forma, aqui eu estou no caso com essas vendas que eu fiz aqui já estou uh, tentando uh, re recomprar aqui no spot aqui nesse momento né mas vou avaliar com calma se eu faço aqui uma operação do futuro. em futuro vai depender muito se quanto quanto vai ter de liquidação se Bitcoin buscar essa zona mas para mim se ele perder muito aqui a região dos 21.500 é um sinal de risco tá ainda é bastante arriscado na minha opinião a gente pode começar a reverter aqui essa essa essa é isso aqui então se você quiser entrar em longos aqui tem que botar um stop na minha opinião abaixo aqui dos 20 20.400 porque realmente isso pode ser complicado. Então, se é um stop aqui um pouquinho apertado, um pouquinho grande, aqui seria quase 6%, tá? Então, tem que moderar aqui a mão, tá? Então, pessoal, nesse momento aqui, por enquanto, não estou interessado em shortar nessa região aqui dos 23.600, apesar de ter aqui liquidez no high block, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 12 horas até a região dos 23.600 formando liquidez. Também aqui na, nos 7 dias, 23.650, tem liquidez aqui, mas está formando muita liquidez nessa zona aqui dos 25.000, 25.500 dólares, tá? Então esse é, momento, esse, é, esse é o motivo aqui, tem que tomar cuidado, o Bitcoin ele me surpreendeu, foi buscar liquidez acima ali da região dos 22.200, né? tinha liquidez lá na região, na, na região dos 23.300, onde ele foi buscar, porque eu tinha o meu stop ali colocado nessa região, e tem aqui nessa região dos 25.600, então tem que tomar bastante cuidado porque uh, o Bitcoin não está dando muito espaço ali não para buscar uh, risco e retorno, ele está simplesmente disparando, então... Uh, se você quiser entrar aqui no Bitcoin, tem que avaliar aí a região de sobrevenda, talvez em tempos gráficos menores, tá? Mas eu, eu tomaria bastante cuidado que essa região que esse pequeno está é, e essa resistência que o Bitcoin está, eu estou sendo bem cauteloso aqui com meus trades nesse momento, tá bom? Olhando aqui também, é só o de três meses aqui na, na Binance, a gente pode ver que essa região aqui, a região dos 25 mil dólares, é o último ponto de liquidez que a gente tem aqui. Tá, então, o Bitcoin poderia buscar isso aqui, por que não, antes de começar essa correção aí, né? Então, deixar todo mundo bullish para depois acabar corrigindo aí, fazendo fundos mais baixos. Tem muita alegria sendo formada nessas zonas aqui, tá até a região dos 13.600 13 dólares. Obviamente, está muito, isso aqui está muito afastado nesse momento, mas eu acredito que sim, o fundo do Bitcoin pode vir aí mais abaixo aí, pessoal, nessas zonas aí próximas dos 14.000 dólares, é o que eu estou acreditando aí, tá bom? O que mais tem para vocês aqui? Vamos falar sobre SP500 então, cara, galera, aqui nesse momento. Um, SP500 aqui, o pessoal perguntou, será que o, pode, o Bitcoin pode desacoplar da SP500, tá? Uh, vou puxar aqui para vocês uma, uma, uma correlação aqui da, do, do Bitcoin em relação a sp vou botar aqui o, o, o coeficiente de correlação aqui, esse indicador que eu gosto de usar. Então, vou botar aqui o BTC, USD aqui, tá? Vou botar aqui o índex. E vão aplicar e vamos ver essa correlação da, do Bitcoin com o SP500. Aqui no semanal, para a gente poder ter uma noção, ó, algumas semanas o Bitcoin ele acaba descorrelacionando, mas a, essa correlação ela, ela é muito, dura muito pouco tempo, tá bom? Aqui nesse momento a gente tá, tem uma certa a, descorrelação aqui com o SP500 no semanal, tá? mas geralmente essa, essa correlação aqui não dura muito tempo. Se a gente fechar aqui, por exemplo, tempos maiores, três meses, por exemplo, ó, praticamente essa correlação aqui ela não, não acontece, né? o Bitcoin ele acompanha junto, a SP 500 aqui, deixa eu ver o mensal. Tá, inclusive, o mensal que praticamente quase nunca aqui, tá pessoal. A última, última vez que o Bitcoin descorrelacionou mensal foi aqui em 2019. Tá bom, então para mim, essa correlação ela é muito positiva, então o Bitcoin a tendência ele, ele seguir a SP 500. Eu ainda estou, né, bearish com a SP 500, tá? Então por isso eu estava buscando aí, uh, né, trades de short no Bitcoin, mas né, o Bitcoin acabou subindo muito mais que as pequenas tá para mim não foi ruim porque as, as minhas posições de hold aí né de de hold também a banca de trade aí também deu uma valorizada com isso eu consegui botar aí uh, dar uma, uma melhorada na banca tá esse aqui é o meu é o meu meu objetivo e é isso tá bom galera então caras basicamente isso vamos para quinta-feira que a gente vai ter coisas importantes saindo aqui ó, o calendário econômico do nessa semana a gente vai ter quinta-feira a gente vai ter então, aqui, se eu não me engano, a divulgação do produto interno americano, tá? Então vai sair na, na quinta-feira às 10 e meia da manhã. Pedidos -se, -se iniciais seguros e de emprego, vai ser importantemente acompanhar. E vai ter aqui também o PCI, que vai sair uh, na sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, dia 27, vai ser isso aí. Depois na outra semana, se eu não me engano, aqui vai ser dia 31. Vai ser na terça-feira, então a gente vai ter já aí o Banco Central Americano falando, né? E acho que vai ser uma semana. Vai ser os próximos 8, 9 dias vão ser bem complicados, bem voláteis aí. É bem uh, nesses no final dos oito dias vai ser é bem volátil para mer os mercados, tá? Então tome cuidado com as operações, tá? Moderna alavancagem para você não, não ficar aí uh, numa situação desconfortável, tá bom, galera? Então eu acho que é basicamente isso que eu tenho que falar para vocês. Tá, e outra coisa que é importante para finalizar aqui que eu não comentei no vídeo de hoje é em relação à dominância do Bitcoin que buscou aqui o alvo dessa projeção que eu tinha feito no último vídeo, tá? No vídeo que eu falei sobre. Inclusive, eu o cupom da, da PriceBT aqui nessa, nessa parte do vídeo e eu falei que a, que a dominância poderia buscar essa casa de 44% aqui. Foi exatamente onde a dominância foi. Então, a gente pode também ficar de olho aqui no Ethereum e altcoins. A gente pode ter pump aí nas, nas altcoins tá? e também no, no, no Ethereum, porque a dominância subiu muito, a tendência é dar uma corrigida aqui, tá? Isso pode acabar entrando dinheiro para as altcoins, incluindo o Ethereum. Então, para mim, aí, as altcoins podem dar oportunidades para a gente aí também, aqui agora, nesse momento. E uh, na minha opinião, pode sim dar oportunidade de longs, mas eu vou estar mais interessado em buscar shorts mais acima para as altcoins depois que elas subirem, tá, pessoal? Então, para mim, a gente pode ter um, um short squeeze não só no Bitcoin, mas também para várias altcoins aí, tá? Como a gente está tendo nesse momento. Então, para mim, são oportunidades para a gente poder. É vender aí nessas posições também de, de altcoins, quem tem aí, tá? Então, eu vendi um pouco mais de Ethereum e pretendo vender mais aí se a gente tiver pumps pro Ethereum aí, a, a, né? Depois aqui desse pump do Bitcoin, tá bom? Então, pra mim aí em breve a gente pode ter aí uma, um pouco de respiro das altcoins também, então fiquem atentos para isso vou comentar mais ao longo da semana sobre, sobre isso pra vocês. Tá, caras? Então, basicamente é isso que eu estou fazendo em relação ao Bitcoin espero que você tenha gostado aqui do vídeo, se você gostou não esqueça de deixar aquele like para apoiar se inscreve no canal se você tá inscrito e a gente se vê então amanhã para mais uma análise um abraço.